Michele Bolsonaro de volta dos Estados Unidos, diversos veículos e analistas apontam a ex-primeira-dama como uma possível candidata nas eleições de 2026, seja como senadora ou mesmo presidente da República. Para muitas pessoas do campo progressista, a ideia de que Michele possa ter apelo superior ao de Jair Bolsonaro entre setores populares pode ser estarrecedora mas há elementos que apontam nessa direção. Um primeiro aspecto a ser discutido nesse sentido é a ligação da ex-primeira-dama com a população evangélica. Michele é de fato evangélica e faz uso das características desse grupo para ser reconhecida entre seus pares. O tamanho da imagem e da potência eleitoral de Michele Bolsonaro de fato tem sido reconhecida. E pensar sobre isso é uma tarefa importante nos setores democráticos.